No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como criar uma capa para um vídeo do feed do Instagram e no IGTV usando um aplicativo bem fácil de mexer e totalmente gratuito. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Empreenda para Valer. Aqui é a Suelen Ramos, sou especialista em vídeos online e estratégias de marketing digital. Estou muito feliz de ver você por aqui e eu separei esse conteúdo porque é uma dúvida muito, muito comum que eu recebo. Muita gente quer saber, Suelen, como é que eu faço é, uma capa para o vídeo no feed do Instagram ou uma capa para um vídeo no IGTV? E pensando nisso, eu vou te ensinar a fazer essas duas versões de capinha lá no Canva. Mas antes. Já se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com todo mundo que tem essa dificuldade, que você acha que esse vídeo poderia ajudar e ative as notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo que eu publicar aqui, tá bom? Então, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador que eu vou ensinar para você o passo a passo para fazer as capinhas nós vamos trabalhar em duas etapas primeiro vamos fazer a capa quadrada e depois a capa para o IGTV tá então primeiro você vai entrar em Canva vai aqui no post para Instagram você pode escrever aqui o post para Instagram porque ele já vem na versão que eu quero trabalhar tá ele vai vir numa versão quadradinha em branco você pode escolher um desses templates, mas para capa de vídeo eu gosto de personalizar. Então, é, para adiantar, eu fiz aqui uma capinha básica com um fundo que eu escolhi aqui, ó. Um fundo que você pode escolher. Eu alterei a cor desse fundo para a cor do meu projeto, tá? E escolhi esse texto aqui, ó. Alterei, e aí, o que que eu fiz? Para destacar o capas, eu desenhei aqui, ó, um quadrado, né? Peguei um quadrado, ajustei e coloquei de fundo, para destacar a palavra. Esses rabisquinhos aqui, essas linhas, eu vim aqui em elementos e coloquei linha. Foi esse o azul que eu achei e eu alterei aqui, ó, pro amarelo pra gente trabalhar, tá bom? Beleza. Fez isso... Colocou seu título, fundo, colocou a foto, essa imagem a gente trabalhou no vídeo anterior, se você não viu como recortar o fundo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aproveitei essa mesma imagem e fiz a, a arte aqui para o feed, ok? O que, que você vai fazer? Você vai baixar essa foto em PNG e vai fazer o download dela. E agora, o que, que você vai fazer? Você vai entrar aqui em Canva novamente e vai colocar aqui uh, a palavra-chave para story do Instagram. Ele já vem com o tamanho que a gente precisa, que é 9 por 16. Escolha um tamanho em branco e para não destoar daquela arte que você fez, coloque um fundo. Ó. Vamos colocar aqui ó, um fundo mas da cor do seu projeto tá bom para adiantar eu coloquei aqui é, a cor do meu projeto você escolhe qual é a cor colocando o código aqui por isso que eu dei a dica que é importante ter sua paleta de cores e é, só apliquei aqui o fundo o que que você vai fazer agora você vai em upload e vai arrastar aqui em imagens a sua foto que você salvou, a imagem quadradinha. Quando ele baixar, você vai vir aqui e vai colocar a foto. Você vai ajustar primeiro aqui no meio. Está vendo que o Canva é ele mesmo dá o centro da imagem, tá? E é o mesmo centro que vai aparecer lá. O que, que você vai fazer aqui? Só dão, fazer um ajuste na imagem aqui pro, na lateral. Aqui também pode até aumentar aqui um pouquinho, ó, e aí ajusta novamente para o centro. Então, no final, é essa imagem aqui que vai aparecer lá no feed, ok? Aí, o que, que você vai fazer? O download dessa imagem, vem aqui, faz o download em PNG, então, vamos lá. Se você quiser usar só esse tamanho aqui, a versão quadrada da imagem, você pode usar no feed como capinha do seu vídeo, é, com vídeos de até um minuto ou em formato de carrossel, tá? E para o IGTV, são vídeos acima de um minuto que você não quer usar como carrossel, você quer publicar ele inteiro, só que você quer colocar isso como prévia lá no feed. Então, é possível você fazer isso, tá? Eu vou ensinar você a mexer nessa ferramenta. Eu uso a MLabs para fazer as publicações. Gosto muito dessa ferramenta. Mas, eu vou fazer um vídeo completo de como você vai fazer a publicação usando o um estúdio de criação do Facebook, tá bom? Por hora, eu vou ensinar aqui no MLABs, que é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar. É, então, eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, você vai escolher aqui... O formato do vídeo que você quer publicar. Ok, subiu o vídeo, é um tema qualquer aqui que eu já publiquei, tá? O que, que você vai fazer? Você vem aqui, ó, tem a opção de capa, caso você use o MLebs, tá? Ele já vai subir aqui a capa. Você vem em configurações, prévia, coloca um título. Só vou colocar aqui um teste. Publicar a prévia. Prévia no feed. E aí... Automaticamente ele vai é, aparecer lá no feed. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa sua curtida, isso ajuda muito a continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Compartilha, deixa sua dúvida, eu vou adorar responder você e saber se deu certo as suas capinhas para você publicar nas suas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!